É, meus amigos, nós tivemos aí essa semana o anúncio do filme de Mortal Kombat, né? O novo filme dando continuidade ao Mortal Kombat 2021. E com isso abre-se aí um leque de possibilidades em termos de personagens, de lutadores dessa franquia deliciosa que podem aparecer nesse filme. E hoje eu estou de volta aqui com o meu querido Alanios para gente poder discutir sobre uma lista de personagens que a gente quer que apareça neste jogo, né, meu brother? Exatamente, e hoje aqui é Revenante com vocês, mano. Exatamente, rapaz. Os caras lá tem a lista deles, Jeremias lá, já deve estar escrevendo os personagens <risos> que vai estar no filme. Mas nós temos a nossa aqui também, entendeu? Que a gente quer compartilhar com vocês aqui também nesse momento. Então já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra é do YouTube se vocês não ativarem. Vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanis. Nós separamos uma listinha aqui de personagens que a gente gostaria muito que aparecesse. Entendeu? Nesse filme agora. Que eles precisam vir, na verdade. Alguns eu acho que eles vão só aparecer pra poder cumprir tabela. Outros são muito necessários de aparecer agora nesse ponto da história. Então, puxa aí, Alanis, alguns para nós. Eu acho que o primeiro que a gente pode trazer aqui. Que é interessante É o Vamos começar por aí? Kuei é um boneco da hora É Sub-Zero Tá no Mortal 2 Sim, tá no Mortal 2 No Mortal 3 É ele sem máscara Mas no 2 ele já tava lá O Pihan é só no Mortal 1 mesmo Então eu acho que Kuei Liang é um Sub-Zero Que tem que voltar Tem que tá aí A gente sabe que provavelmente Vai ter no Bsebot Ele nem tá na nossa lista Então eu gostaria que tivesse um Kuei aí Porque Sub-Zero é, é punk Pois é, mano E já puxando aí Essa ideia como tem Kwai Liang, precisa ter Smoke. Porque os dois são muito amigos, né? Então eu acho que o Smoke é um personagem também que precisa aparecer nesse meio aí, junto com o Kwai Liang. Pra eles poderem desvendar ali tudo que aconteceu juntos. Eu acredito que eles devem colocar o Kwai pra poder ir ali investigar a morte do próprio irmão, se vingar e tudo mais. Como meio que acontece ali no Mortal Kombat, como a gente conhece, entendeu? Seria um plot inicial bacana pra gente poder conhecer o personagem. E aí eles meio que viram o lado dele assim. Pai, a gente vê que ele é um cara mais bondoso, diferente do Bihan. Que é mal pra caramba. E eu ainda compro a ideia de que eles poderiam fazer Sub-Zero, Bihan e Quali Liang gêmeos pra poder reaproveitar o Joe Tasling também. Como Kualiang. Ah. Nossa, não fala isso, mano <risos> Essa mudança na lore eu aceitaria de boa Nossa, se aceitaria, cara Aceitaria feliz, sabe? Sorrindo Só pra não perder o de de Sub-Zero, só Exatamente, faz assim, tá ligado? Traz o cara de novo ali Sub-Zero de novo, tudo certo Ele pode ser o Nubio Sub-Zero, não tem problema Uma coisa que eles tiraram do, do primeiro filme Que pode aparecer nesse Sem dúvida, é, né, continuando aí com a ideia de Ninja É o Ren, o Ninja já da Bica Sagrada, lá que dava do, do cara pro outro lado da tela. Exatamente. Seria muito louco, eu queria ver como é que eles fariam isso no filme, inclusive, tá? No Mortal Kombat 2021, eles tinham uma cena planejada para o Rain aparecer, entendeu? Mas eles acharam que não se encaixava com a proposta ali do primeiro filme, eles descartaram essa ideia. Ou seja, o Rain tá no panorama desses caras aí. Tá certo que tava no roteiro do Greg Russo, e agora nós temos o Jeremias para poder gerenciar essa parada toda aí. Mas quem sabe ele ainda não abraça essa ideia e traga o Rain para nós. Eu também acho que seria muito bacana. E ainda nessa pegada de ninjas... Ermac seria um personagem da hora também para poder aparecer, eu acho que é muito necessário Ele poderia trazer uma dificuldade Muito grande ali pra galera do plano terreno Porque vai envolver mais O pessoal de Outworld, nós temos ali O Shenzung que deve retornar, nosso querido Alan Está aí né, pra não deixar eu mentir E com certeza deve aparecer um Shao Kahn no meio do caminho Também, e aí ele deve trazer Mais pessoas do seu exército Mais lutadores né, do seu exército aí no caso E o Ermac eu acho que poderia sim Muito fácil ser um desses Quem assistiu outro vídeo que a gente comentou né, a respeito aí do Mortal Kombat né, da, da continuação, lá no Mortal Kombat 2, vamos falar assim, a gente sabe que a gente tem uma retcon nossa, né, cara? <risos> Onde é só você pegar o protagonismo, jogar pro Johnny Cage e matar o Cole Young e ele vira o Ermac ali, a gente coloca o ator interpretando o Ermac e não precisa mais do Cole Yang na história. Só para usar o Liu Stan de novo, só isso. Exatamente, né? A gente tá reciclando o ator, igual a Marvel é, reciclou ali o Chris Evans e não não ficou errado, entendeu? Tá muito certo. Já que você comentou ali o Shao Kahn, né? O Shao Kahn é outro personagem que a gente gostaria muito que tivesse nesse filme. É, é um personagem, né? Um vilão de que marca a presença, apesar dele, em alguns momentos, terem demonstrado que ele não é tão forte e ameaçador quanto parece. A gente acredita no Shao Kahn ainda, entendeu? E acredita que os caras que não souberam representar ele E a gente queria o um Shao Kahn do Wayne Johnson, falei Shao Kahn do Wayne Johnson seria foda O problema é que seria mais caro que o goro do primeiro filme Isso que é osso <risos> Enquanto o Todd Garner hipotecou a casa dele pra poder fazer o goro, fi Nossa senhora, ele ia ter que hipotecar a casa dele Da filha dele, do filho, da sobrinha, do tio, entendeu? Aí sim ele conseguiria um cachezinho bom pro de Wayne Johnson Seria nesse nível <risos> tem que por todo mundo a trabalhar de graça Bolsonaro, desculpa aí, mano Mas aqui, ó uma coxinha, uma pitulinha, porque tá foda. Tem que pagar aquele outro cara grandão ali. <risos> Você me dá licença? O dinheiro da pitulinha que acaba indo pro Sanada, né? E o resto da galera fica ficar no Kisuko. É, no Kisuko, exatamente. Cara, manda um chamate pra todo mundo, tá tudo certo. <risos> <que adianta. risos> Divide um vídeo um bolatinha, um tá ligado? Mas agora falando das meninas, Alanas, nós temos que falar das mulheres poderosas que o Mortal Kombat tem, e nós não tivemos aí a presença de, já vou puxar duas aqui de uma vez porque elas estão meio que envolvidas assim, são do mesmo mundo e tal, que são as nossas queridas Kitana e Jade. Entendeu que não apareceram nesse filme, principalmente a Kitana, já que nós tivemos a Milena ali no Mortal Kombat 2021, elas precisam, na minha humilde opinião, aparecer nesse próximo filme aí. Kitana lá descendo o leque em do mundo, a Jade dando paulada na galera, entendeu? Vai ser muito louco. Eu acho que elas precisam aparecer ali principalmente poder complementar a história da Milena, no caso da Kitana. Não sei como é que eles vão adaptar esse plot dela aí junto ao Shao Kahn ali também, que a usa pra poder enganar a galera e ter um plano de colocar a Milena no lugar. É aquele negócio todo que a gente conhece, entendeu? A gente não sabe como é que isso vai ser adaptado. Cabe ao Jeremias aí trazer um negócio legal pra nós. Mas eu acho que seria muito bacana essas duas personagens virem também no Mortal Kombat 2 o filme, Alanis. E você está azul pra mim. E é que eu fiquei azul? É uma alma acho... que tá tentando fugir aí. Realmente, né, Kitana pede Jade, né, assim como com a Liang pede Smoke. Eu acho que é uma combinação bem legal. Precisa sim, tá no, no filme ali, as duas juntas, lutando, quebrando pau, entendeu? Eu acho que seria muito legal isso. E, já que a gente tá conversando, né, a respeito de Mortal Kombat 2, eu acredito que Mortal Kombat 2 pede quintaro quintaro ali, a gente... no primeiro Mortal Kombat morreu o Goro, no segundo veio o Kintaro. Então, eu acredito que precisaria aparecer no Mortal Kombat 2 aí Representando o Mortal Kombat 2 mesmo É uma grana aí, né? Que os caras vão ter que dividir, né? Com o Dwayne Johnson mas... <risos> Mano, nesse caso aí, como cachê Eu não sei como é que vai estar o cachê da galera ali Não sei como é que vai estar o investimento da Warner Mas pega o animatronic, pronto Fica mais fácil <risos> Não é? Exatamente, mano. Então manda pra mim, ele faz aqui, entendeu? Rapidão. Mas é isso daí, cara. Eu também hum. acho que o Quintaro seria da hora, entendeu? O Goro já foi dessa pra uma mesmo, no primeiro filme. Então tem que trazer o Quintaro pra poder fazer a substituição ali como sub e um cara ameaçador. Ou quem sabe o um Motaro, que é mais fácil de fazer. Você pega uma parte de um bode, coloca ali num cara mesmo de verdade, bota um chifre na cabeça dele ali e acabou, sacou? Vai ficar bem mais barato que o Quintaro, isso eu garanto. Vem cá, deixa amarrar o bode Zezinho no seu traseiro. <risos> E, seguindo aqui, né, a ideia é, Agora acho tá que tá na hora de trazer Shaolin que né, Caio? Max Huang, né, precisa voltar pro filme E aí, em cima disso, né, a gente gostaria muito de ver ali um Kung Kung um Kung agora, entendeu? Um Kung agora, nesse momento, imediato, assim. Um Kung now e o um Kung daqui a pouco, tá ligado? É. A gente queria ver o Kung Lao aí, Revenant, no filme, dando um pau naquele ali que tem que puxar saco. Exatamente, cara. Inclusive, o próprio Max Huang, nesse tweet que tá aparecendo aí agora pra vocês, ó. Ele já deu a ideia, já cantou a bola que pode sim aparecer um Revenant Kung Lao no próximo filme. Porque colocaram isso daqui pra ele, ó. E ele foi, retuitou colocando, tipo, hum, aquela, aquele motifãozinho assim, o walklinho, tipo assim, sabe de alguma coisa, né, seu pilantra? Ele tá sabendo de alguma coisa e não quer contar pra nós, safado. E aí, não dá pra gente poder falar de Revenant sem falar de Quan Chi, mano. O Quan Chi, ele é um personagem que, se eles querem trazer uma galera de volta do primeiro filme que morreu, principalmente o noob Cybot, mano, que vai aparecer, Quan Chi precisa estar nessa história, não tem jeito. Se eles derem um bailezinho ali, Jeremias tentar dar uma enganada em nós ali, tipo, não, ele veio lá do inferno de boa, entendeu? Foi criado por osmose, sei lá. E, e não, por Ozzy Osbourne. É, por Ozzy Osbourne. E aí não coloca o Conchi no filme, isso vai ser uma cagadinha muito grande. Então o Conchi precisa estar, sim, nesse filme. Não só para poder trazer os Revenants, mas também para poder impor ali né, o seu jeito vilanesco, que ele é muito foda, tal qual o Alan e o Zé também como vilão. Eu acredito que, que seria muito legal ali o Conchi, até mesmo para fazer um retcon ali do primeiro filme. Apesar de ter todo aquele. Lance, ele também é confirmado né durante os diálogos ali a questão da, da morte né do Anzo e tal não sei o que eles podem dá para fazer um retcon entendeu fala que o Sub-Zero mandou o slinkway para matar todo mundo mas ele não tava lá e aí aquela bronca que o Shindzuki deu nele e tal foi tipo oh, você falou que mandou o slinkway mas ele não morreu tudo certo entendeu dá para inventar um monte de, de enrolação ali para resolver isso daí agora um que a gente sabe que não vai estar tá é o Cabal né cara é exatamente cara Eu até deixei separado um tweet aqui porque o nosso querido Daniel Nelson que interpreta o Cabal no primeiro filme que foi engolido por um dragão de fogo, né? A gente viu muito bem lá. <risos> é, quando anunciaram o 2, ele foi o um único dos atores, pelo menos que eu vi, né? Do primeiro filme. Que colocou esse Chu Han E esse, tipo, ring, dammit, ring. Que ele tá lá esperando a ligação pra galera, pra ele poder voltar como o Cabal. Mas, pelo jeito, ele não recebeu essa call. Será que o Cabal não estará no filme? Ou será que eles vão trocar o Daniel Nelson mesmo? Ou será que ele tá zoando? É, ele pode estar tá dando, dando miguezão aí, ó. Puta, não me ligaram, tal. E chega lá na hora, então, lá, entendeu? Ele pode sim estar tá dando esse miguezão na gente Mas eu acho um pouco estranho Porque assim, todos os outros atores Sonia, Jax, o Liu Kang Todo, todo mundo ali, sabe? Que, que interpreta os personagens do Mortal Kombat Todos compartilharam essa novidade do filme Ali nas suas redes sociais e, Pô, não sei o que lá, o dois que da hora, pá, não sei o que Porque provavelmente devem estar todos confirmados Pra poder retornar Não tem como eles trocarem essa galera agora Pelo menos alguns deles, eu acredito E aí vem o cabal Daniel Nelson e bota a dessa, entendeu? Não sei, vamos esperar poder ver Eu queria muito ver Era, era o Sanada expressando a sua felicidade Nas redes sociais, mas ele não tem Sanada, me liga, me fala aqui se você ficou feliz Também com a novidade, só pra poder saber que o Scorpion Vem como você Sanada, me liga Não, mas não esquenta a cabeça, vai ter Scorpion, entendeu Na pior das hipóteses, o Scorpion é o Kou Liang, Né, e aí meu silêncio é a resposta pra você. Porque essa aí que você falou doeu no meu baço, velho. Tá doido, cara? Você falar que o Scorpion vai ser o Koliang, meu Deus do céu, meu baço que agora, ele desintegrou. <risos> Vai dar essa ideia errada aí, depois Jeremias te escuta, depois ele assiste o vídeo minha Meia Lua. <risos> ah, nossa, vamos economizar no cachê do Sanada, vamos botar o Koliang de Scorpion, não. Ele já tinha roupinha amarela mesmo, já ficou com a Kumite, só, né? Imagina, cara, se vocês fizerem isso, mano, vai dar um rage. Nossa, o Kai vai dar pedrada no Twitter. Só puxando mais dois rapidão, é o nosso querido Johnny Cage, que a gente quer muito ver no filme, como protagonista principalmente, eles disseram que o Johnny Cage vai ser um personagem central, e se Deus quiser, será Scott Adkins interpretando ele, e pelo amor de Deus, Cara, eles poderiam muito aproveitar o Conchin nesse negócio aí. Ou então, eles dão um miguézão lá do primeiro filme e tal. E fala que aquele reptile lá, aquela lagartixa esquisita, escrota lá do, do primeiro filme, era só um reptiliano de buenas. Embora ele tenha falado Size Off lá no primeiro filme, que é o reptile, né? Não, mano, dá um miguézão, a gente entende. Assim como vocês vão fazer com a marca do dragão, vocês vão dar esse migué pra nós. Dá um migué do reptile também e traz o um ninja no 2. Aquele lance ali é: os lutadores são escolhidos pelos Elder Gods, entendeu? O Shen recebe a lista, ele chama a galera. Era, adiciona quem ele quiser, e aí ele mandou a menina chamar o Reptilian Silence. Ele fala ali, só que no final das contas ela chamou o primo dele, e tá resolvido. Entendeu? É. Foi uma falha tá de resolvido. comunicação. A Milena, é, deu, entendeu, a Milena bateu um gancho lá pra galera dos, dos Reptiles <risos> lá, ó. E falou como o Reptile é errado, é todo mundo parecido. Entendeu? estava eu eu no banheiro, não recebeu a ligação. As coisas de reptiliano. Dá pra resolver, né? O negócio da marca do dragão, Alanis, é muito fácil de resolver cara. É só o Jeremias botar lá no roteiro, falando então, mano, essa galera toda que tá com a marca do dragão aqui, ó, vou explicar direito o que aconteceu no Mortal Kombat 2021. Eles se juntaram Ali poder treinar, foi todo mundo pra uma balada de noite. Foi pra rave, entendeu? Ficou todo no bebo pra caralho. Gente, vamos registrar esse momento, vamos fazer uma tatuagem todos juntos. Olha que dragão da hora que tá aqui nesse negócio do cara. Vamos fazer? Vamos! Aí eles inventaram esse tag da marca do dragão e tal. Vocês usam isso aí, desculpa. Tá ótimo, entendeu? Acabou esse tag de marca do dragão pra ser poder. Tá ótimo. Se beber não lute. É. Se... <risos> não lute Porque aquele lance lá é, Matar um combatente E pegar a marca para si Isso aí não colou não Teve até alguém que comentou Eu não lembro onde tá Eu sei que Não sei se foi no grupo de subs Ou se foi no vídeo ali Mas eu sei que eu lembro Porque eu li um comentário assim Então quer dizer que se ó, se você que fez esse comentário você marca aí depois pra nós, tá? Tu assim, ah, quer dizer então que se minha avó tiver dirigindo um carro e atropelar o um cara que tem a marca do dragão, ela entra no torneio então. Então é só matar o cara então a minha avó já atropela alguém ali e tá resolvido, né? Não, esse, nego esse negócio da marca do dragão trocando aí, cara eles estavam sob efeito de entorpecentes quando eles disseram isso. Ah, mas a Sonya matou quem não e a marca foi pra ela. Entorpecentes, mano esse foi, foi um efeito de é... ótico ali da câmera a câmera tava com falha e mostrou essa marca na Sônia ali. Você não viu aqui, deixa eu pegar o Flash aqui. Você não viu <risos> aqui. Pelo amor de Deus, mano. Aí eles, eles vão arrumar esse track, se Deus quiser, dessa marca doida, escrota do cacete aí. Mas então é isso, minha gente. Essa foi a nossa lista aí com os personagens que a gente quer que apareça no segundo filme do Mortal Kombat junto com algumas zoeiras aqui no meio do caminho de como eles poderiam arrumar certas coisas que eles fizeram em 2021. Então coloquem embaixo agora nos comentários, pessoal, quem vocês querem de personagens pra poder aparecer nesse próximo filme, a lista de vocês. E também, mano, criem retcons aí.